Fala, jovens! E aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu queria fazer um convite para vocês falar um pouco sobre Python. Python! Mais um pouquinho sobre Python, como sempre. É um canal de Python, vamos falar sobre Python. Então, eu queria convidar vocês para uma série de vídeos curtos falando sobre funções. Então, vamos ver o que vai acontecer. Hoje, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é falar sobre funções e como definir funções em Python. Então, bora lá e a gente vai... Rodar no Atom aqui essa coisa maravilhosa. Então eu vou colocar tipo um, sei lá, exemplo, exemplo um, underline um, vai, uh, ponto PY. Bom, a primeira coisa que a gente tem são funções nomeadas, ou seja, funções que têm nomes. Uou! Então vamos lá, eu vou chamar uma função de minha função. E aí, essa função, ela retorna, return, uh, oi. Bom, esse é o primeiro aspecto de uma função em Python. A gente definiu, usou a palavra reservada def, toda função, por consequência, ela tem um retorno, e esse é o nome dela, minha função. Ela não recebe nenhum parâmetro, a gente não definiu nenhum parâmetro, por enquanto, mas vamos lá. Esse é o primeiro jeito de se fazer uma função em Python, e talvez o mais tradicional de todos. então Python, eu vou abrir com ipython-i e vou chamar aqui pra gente, deixa eu te ocultar isso aqui, talvez eu consiga dar um zoom maior aqui e vai ficar mais bonitinho. Então, python-i, exemplo 1.py. ponto Então, se eu fosse chamar a minha função, minha função, eu passo esses dois parênteses aqui pra ela, pra dizer que ela é invocável, ou seja, que ela é chamável, a tradução de callable, callable Você escreve. Então, essa é a maneira mais tradicional de definir uma função, então eu vou chamar isso aqui de função nomeada. nomeada. Então beleza, dentro desse contexto existem outros tipos de função em Python, a, a outra maneira que é tradicional, comum, mas não muito usual, né? Essas são as funções lambdas ou função anônima, que são funções que não têm nome. Então eu vou definir aqui uma função e eu vou chamar ela de anônima. E ela vai receber um lambda, que é a palavra reservada que define ela, lambda, dois pontos e oi. Você tá vendo que aqui eu não tenho um statement de return. Eu vou mandar o mesmo oi de cima, então eu vou abrir aqui de novo e a gente vai chamar anônima. Tá vendo que ela também retorna oi. O statement de return não existe aqui, então essa é uma função anônima. Wow! Cara, muito massa! Então a gente tem dois tipos de funções, funções nomeadas e funções anônimas. A nomeada é porque tem nome e a anônima é porque não tem nome. E se eu definisse isso aqui, aqui, por exemplo, eu chamasse isso dentro de um bloco aqui, ele ia falar, ó, isso é uma função. E se eu invocasse isso aqui, ele também me deu o resultado dessa função. Então por isso ela é uma função anônima, ela não precisa ter um nome. É claro que aqui ela recebeu um nome, mas tá tudo bem. Tá falando que eu precisava de duas linhas e. pronto, duas linhas. E aqui ele está falando para eu não assinar lambda expressions, ou seja, não colocar isso em variáveis não é uma boa prática, mas também pode ser feito assim. Beleza. O terceiro jeito de fazer uma função em Python é usando classes. Classes? Sim. Então eu vou chamar aqui. Uh, eu vou chamar de class uh, função classe. Função classe. Opa! dois pontos, e existe um método chamado dunder call que faz isso aqui ser uma expressão de função então por exemplo eu poderia colocar aqui um return oi vamos ver o que, que acontece com essa classe eu vou deixar ela aqui pra vocês verem e vou abrir de novo, exemplo 1 um, eu tenho essa função classe e olha que massa, ele instanciou a função classe, então eu poderia chamar isso de novo, e ele vai falar que eu precisava de um argumento, que na verdade é self, que foi o argumento que eu parei, esqueci de chamar aqui. Então, Opa, preciso subir de novo aqui. Exemplo 1. Então, função classe, olha que massa. Eu instanciei a classe e o fato dela ter um dunder call ou um dunder call ou um dunder de chamar, ou seja, esse método anônimo é que faz ela ser callable. Ou seja, a instância dessa classe então eu tenho minha classe função, ela pode ser instanciada, pode ser uma instância da função, cla do função classe, que é o objeto, e minha função classe, minha classe função, também retorna oi, deveria ter colocado maiúsculo, para tudo ter o mesmo resultado. E agora vamos ver o que, que acontece, vamos ver se todas essas coisas são iguais, exatamente iguais. Então eu tenho aqui type de anônimo anônima, que é a função que eu tenho, ela é uma função. Ah, eu tenho aqui o nomeado, que é função nomeada, função nomeada é uma função também, e a função classe, ela vai ter uma coisa um pouco diferente, então por exemplo, função nomeada, função F, com F maiúsculo, função classe, ele vai falar que é um type, mas se eu der uma instância dele, ele fala que é o main da função classe, ou seja, ele, não se, ele se comporta como uma função mas ele não o é de fato. Então, se eu desse um dunder call aqui, ele falaria que é um método e não uma função. Então, esse é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro encontro. Discutimos os três tipos de implementação de funções. Aqui a gente tem uma função nomeada, aqui a gente tem uma função anônima e aqui a gente tem uma classe que se comporta como uma função. E aí, é isso. Até o próximo vídeo e é nóis.